O porquê a gente traz relacionamentos indisponíveis, o porquê a gente atrai isso, gente. Deu tanto resultado que eu não consegui até agora responder todas as histórias dos, dos WhatsApps. Então, devagarzinho, viu, gente? Eu estou numa história muito grande aí. Mas eu vou responder uma... uma a pessoa sabe que eu respondo. Demora, teve gente, teve uma hora que eu... Teve um programa aí que eu demorei quase dois meses para responder. Mas a pessoa recebeu. Uh, a gente tem uma corrente, uma lista também. Pelo meu WhatsApp aqui, você... Uma lista... Se tiver alguém... Doente, seja no sentido emocional, espiritual ou físico. Você me dá o nome da pessoa, ou se estiver no hospital, se estiver em cirurgia, você passa o um nome e o local que essa pessoa está e o diagnóstico. Só isso. Mais nada. Ah, pô, mas eu queria dar essa... Não, não, não. Não me dá mais nada. Essa, essa energia sabe o que a pessoa precisa. E essa lista a gente já tirou a gente da cova, viu? Tem muita história bonita. E mesmo... Ah, ah, eu preciso de uma força para passar num concurso público. Tá bom. Escreve lá para a gente, tá? É, a gente não cobra nada por isso. Imagina. A gente recebe tanta luz em volta disso. que não preciso. Gente, eu quero cantar mais para vocês hoje. Né? Quando eu falo que eu venho sozinho, o Jean pergunta, quem é o convidado de hoje? Eu falo, Deus. Deus está comigo. Uma vez eu fui fazer uma cirurgia, já e a minha namorada, era a mãe da minha filha na época, estava viajando. Foi a única cirurgia que eu fiz, foi um desvio de septo. O médico perguntou, mas você não tem ninguém te acompanhando. Eu falei, como não? Deus está comigo, está aqui dentro de mim. E o médico ficou me olhando assim, eu vi que ele aquilo deu uma... Foi muito legal. E realmente, tudo correu bem. Nunca tive medo de andar sozinho, né? O que eu disse na música, ela, né? Se tenho sempre Deus comigo, não corro perigo, não há solidão. É uma ilusão isso, né? Desfrute então, você, amigo, dom da gratidão. Essa é uma das, das músicas que eu fiz que eu mais gosto. Né? Eu adoro essa música porque ela vem num momento de, de gratidão de, de um histórico né? ter passado por muitas histórias. Está é, no meu livro, Onze Passos para o Despertar só pensa que só, só vê as pingas que a gente toma, não vê os tombos que a gente levou, né, cara? Eu perdi 23 quilos, 11 noites que eu não, não sabia o que era dormir, não conseguia sair de casa. E fui realmente para um processo de despertar. O meu foi, na, foi na, no mergulho, ou vai ou vai, né? E eu agradeço esse momento que foi muito especial para mim. Eu vou cantar uma música que eu canto um pouco aqui. Eu vou cantar uma música que eu fiz quando a minha filha nasceu. Essa é, a, é uma das que eu mais gosto também, né? Momentos especiais Sabe por que eu estou cantando essa música? Que tem a ver a história da sua filha, Paulo Com a espiritualidade, tem tudo Eu falo tanto no corpo emocional É ele que traz as frequências novas para você Procure agora, você ouvinte Se sintonizar com um momento Alegre da sua vida O nascimento de uma filha É um momento especial O seu casamento né? Procure Se colocar nessa frequência Você vai perceber Quantas sinapses você está produzindo, quanta coisa você está traindo para você agora. Essa é uma música que eu gosto muito. Quando a Juliana nasceu, minha filha nasceu com os olhos azuis. Então a música chama Juliana dos Olhos Azuis. Ela veio tão depressa com um feitiço de promessa em fazer da minha vida um doce mar. Se renova a esperança No milagre de criança Em fazer O velho mundo melhorar E faz eu crer com mais certeza Nos encantos da mãe natureza Nos motivos Que eu ainda aqui estar o destino e suas surpresas O valor das pequenas belezas os mistérios que ainda hei é de desvendar Juliana e Juliana dos olhos azuis Juliana dos olhos azuis Juliana, meu motivo de cantar sonhar, Juliana dos olhos azuis, Juliana dos olhos azuis, Juliana, meu motivo de cantar. Ela veio tão depressa, com feitiço de promessa em fazer.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 Os motivos eu ainda aqui estar. O destino em suas surpresas. O valor das pequenas belezas. Os mistérios. Quem daí de Deus venda? Juliana, e Juliana dos olhos azuis. Juliana dos olhos azuis Juliana, meu motivo de cantar Então é isso, a música te coloca numa frequência Daquilo que te põe lá em cima Ela expande o corpo emocional, que é o corpo intermediário Isso atrai para o físico uma série de coisas, vocês já sabem Mas a grande sacada que eu falei no toque do Despertar 2, das escrituras de Isaías, que já falavam disso, é que esse corpo emocional tem o poder de curar o corpo mental inferior, essas identificações, essas ideias negativas, sair desse inconsciente coletivo contaminado e ir para o corpo é, mental superior, trazer a espiritualidade e a consciência pura para vocês. Eu tenho pouco tempo para falar disso aqui, entre em contato na minha lista de WhatsApp, 11-11. 991-19-7915 11-991-19-7915 Eu termino o programa Novamente agradecendo A sua audiência, o seu carinho Passa rápido, né gente? O pessoal do Facebook, um beijo no coração Que me acompanha faz tempo O pessoal do Instagram, das listas, meus alunos Queridos ah, Turma 23, o grupo maior O pessoal do Toque do Despertar Vai ter iniciação em Toque do Despertar Tá? Entra em contato lá com a Marcinha Pugliese, 5583 1469. tem 30 segundos para agradecer. Agradeço a minha força, aos meus índios, aos meus guias, a força xamânica que me acompanha sempre. Agradeço a força sistêmica, agradeço a minha função de professor, agradeço a minha função de guia, de curador, aos meus ancestrais, a mãe terra. Eu agradeço eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, Agradecendo ao Pai Maior, ao Soberano, a serviço de algo maior, meu nome é Paulo Sérgio Oliveira. Assim falei, Raus. Tem aí.